Nessas eleições, nós temos também dois gastos aí que a gente sabe que são, que né, requerem mais atenção de vocês. Os gastos com combustíveis e os gastos com impulsionamento. Nos gastos com, in, com combustível, agora vocês vão poder declarar na prestação de contas como sendo gasto até 10 litros por veículo de carro que participe em carreata. Desde que essa carreata esteja documentada na prestação de contas, esse evento, com todos os detalhes. E esses detalhes, pessoal, envolvem até a litragem utilizada naquele evento por aquela quantidade de carros que estavam envolvidos. Imagine se você não tiver uma organização, como é que você vai lançar isso lá na prestação de contas. Se é que nessas eleições nós vamos ter atividades assim tão intensas de campanha, mas considerando que tenhamos, imagine o seu adversário fotografando placas de veículos e depois comparando, porque todas as informações vão para o divulga Can de contas lá na página do TSE, que é a página que divulga todas as receitas, despesas, financeiras, estimáveis, imagine o seu adversário comparando e montando um dossiê contra você e muitas vezes até o contrário, né? Até você também documentando aí, fazendo a contra-campanha, se munindo de informações até para no futuro poder impugnar ali a campanha do seu concorrente, adversário, por irregularidades que você viu sendo é, observadas durante a campanha. Nós temos histórias e casos de alunos que candidatos tinham perdido a eleição, clientes seus tinham perdido a eleição, mas diante dos dossiês que esses profissionais montaram, conseguiram derrubar a outra chapa e demonstrar que haviam irregularidades ali, e a, a, a, o resultado da eleição na, da, da, da, da, da representação virar completamente então pessoal tomem cuidado veículos cedidos veículos emprestados, veículos locados, todo combustível desses veículos que tiverem na campanha, existem as despesas casadas, o confronto de despesas que pressupõe a existência de outras despesas. Então tem que ter uma coerência nesses gastos. Você tem ali não sei quantos mil reais gastos em combustível, mas você tem dois veículos na campanha. O combustível é suficiente para dar volta ao mundo utilizando naqueles veículos. Então, é importante que as despesas sejam observadas com a sua coerência. Se de fato aconteceram, elas têm de ser declaradas. Omitir despesas hoje é um risco altíssimo, pois no mundo em que as notas fiscais são, emitir, são enviadas para a justiça eleitoral, os próprios prestadores de serviço, existem as informações durante as campanhas que doadores e fornecedores são provocados pela Justiça Eleitoral e existem também as informações de forma espontânea durante a campanha. Tem a circularização, que é a provocação, e as informações durante a campanha que são espontâneas. Todas essas informações vão sendo juntadas Munidas, e depois faz-se o um confronto dessa prestação de contas que chega a exame. Então, ter problemas aí, desnecessário, você já sabendo dessas exigências vai se preparar para não ter los